Velho pode vlogar, pode ser vlogger? Pois é, aí meus amigos falam assim, pô Rony, você não é velho. Pô, mas sou, cara. Quer dizer, quando eu era adolescente, lá meus 16 anos, 35, 36, o, cara, o homem e a mulher já era velho, já estava com família, emprego, já sabia quando ia se aposentar, Sim. muito mais. Era sisudo. Fazia cara de sério, né? E eu não sou assim, sisudo, porque, sei lá, amadurecer não tem nada a ver com ficar sério, a minha, na minha opinião. É, assim, mas o maluco que tá olhando agora aí, a minha cara, cabelo meio careca, né? É um velho vlogando, e você vê só mulher, adolescente, jovem, na, menos de 30 anos, é, fazendo vlog, depois homem, mas não tem muito homem, tem, tem menos homem vlogando, aí vem um cara com 50 anos vlogar, né? Primeiro que eu acho que tem muito cara, 50, 60 anos, que é jovem, não ficou envelhecido, endurecido, cimentado, mas tem vergonha de mostrar que não é sisudo, então veste aquela coisa de sisudo. Eu pensei, cara, eu, vou, eu sou do jeito que eu sou nesse, nesses vídeos e vou fazer um vlog para esse pessoal da minha idade saber que não precisa, você pode ser adulto, não precisa se encaixar dentro de um monte de... De, de estereótipo, né? Ah, mulher tem que ser fraquinha, adulto tem que ser cisudo, besteira isso. E, e também tem aquela coisa do, do cara novo que está com seus 30 anos, 20 e poucos anos, que pensa assim, não, agora eu tô começando a ficar responsável, então eu tenho que esconder que eu jogo videogame. Espero que não, né? o pessoal mais novo, que está hoje com seus 20 tantos, 30 anos, talvez não tenha essa, essa... espero que não tenha esse tipo de ideia maluca na cabeça. né? É maluco, é errada, né? Agora, se você é um cara sisudo, pode ter 20 anos, mas é sisudo, né? 20 anos com, que se encaixa no estereótipo do velho. Se você é um cara de 60 anos, 70 anos, que é sisudo, quer falar das tuas dores nas costas, quer falar de como você deixou de ser de esquerda, de ser de direita, com, porra, fala, tem que falar mesmo. Acho que a gente tem essa ferramenta aí: YouTube, é, blog, é, Twitter pra gente mostrar uh, o que, que a gente pensa, o que, que a gente é. Eu acho um desperdício você não mostrar o que você pensa que você é. Vá lá, fala. Agora, se prepara para pros trolls, né? Tem troll, tem perverso. Se você tem lá 100, 200 views só, tudo bem. Você não deve ter ninguém te odiando lá. Mas passou dos 4 mil views nos seus vídeos, vai começar a pintar troll. Gente falando que você fala com ovo na boca, que você parece, parece viado, que você tem ovo na boca... Que parece viado. Troll não é muito criativo não, sabe? Troll pega uma coisa qualquer que ele odeia lá, por qualquer motivo maluco da cabeça dele, e fala que você tem aquilo. Né? Relaxa pros trolls, na boa. Quer se quer falar das coisas, quer falar da vida, quer compartilhar um pouco do que você pensa do que você é, de como você chegou até aqui com os outros, vai fundo e ignora troll. Se quiser, apaga os comentários do troll, o canal é seu, você faz o que você quiser com ele. Né? Aí também tem o seguinte, velho infantilizado, Aliás, jovem um sisudo demais, se não é uma coisa natural, e velho infantilizado, que é aquela coisa do velhinho que está querendo parecer moderninho. Imagina se eu colocasse uma roupinha de restart. Acabou o restart, né? Essa semana. Para mim tinha acabado há quatro anos o restart, mas acabou essa semana. Quer colocar uma roupinha de jovem, pegar a menininha de 18 anos na, na, na balada e ficar se fazendo. Pass passar por uma coisa que você não é fica meio ridículo mesmo mas se você é assim naturalmente vai fundo ou sisudo demais ou infantil demais vai fundo só que não é a minha vibe eu não sou não me considero um cara infantilizado eu jogo World of Warcraft adoro é, jogo tem pouco depois de World de você não tem tempo para jogar muitas muitas outras coisas né mas jogaria é, adoro ler livro adolescente mas também gosto de ler livro mais elaborado né? desde um jogos vorazes até um garoto encontra garoto, legal, adolescente também, a culpa das estrelas. Tem uns, gosto também de é, As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides, que é uma coisa mais adulta. É, acho que você gosta de tudo. Eu costumo dizer que quem tem 50 anos tem 40, tem 30, tem 20, você lembra como você, a não ser que você esteja com problema de memória já, né? Mas se você se alimentar bem, fizer exercício, dormir legal e, e, e controlar o seu estresse, você chega com boa memória aos 100 anos de idade, né? Aí tem gente que fala assim, Rony, você fala muito devagar. Aí tem outros que falam assim, você fala muito rápido. Eu tô falando mais ou menos na velocidade que eu falo normalmente, sabe? É essa aqui que eu não acho devagar, não. É, não é tão rápido quanto outras pessoas, mas aí já começa a embolar demais, eu acho. Não tem essa dicção toda para falar mais rápido do que isso, não. Aí é o seguinte, o que acontece? É, eu fui fazendo um mapa mental e pensei no, nos vampiros da Anne Rice, né? O Armand... E o Lestar, eu não fui verificar, mas eu acho que é a irmã mesmo. Lestar é Lestar. É que o Armand é a irmã mesmo. Na mitologia da Anne Rice, o, o, os vampiros somem quando eles param de se adaptar ao próprio tempo. Porque até uns 100 anos, até uns 50 anos atrás, cara, você não precisava mudar muito, porque o mundo não mudava muito. Agora, o mundo muda muito rápido. E se você é, é um cara que tem hoje 30 anos e não continua se modificando ao longo dos 40, 50, se adaptando aos novos tempos, aprendendo a entender o computador, a internet, o Whatsapp e por aí vai, cara, você vai meio ficar tipo o vampiro Armando, vai acabar meio que sumindo, vai se encolher num canto, e não é legal, você tá vivo ainda, entendeu? Às vezes muito mais vivo do que aos 18, eu me sinto melhor hoje do que aos 18 anos, apesar de ter pressão alta, é papo de velho, né? aliás, tem jovem pra caramba com pressão alta, né? já notou? Então, agora, também não me esforço para mudar, não, sabe? Eu sou mutante, porque nasci mutante, vai ter vídeo falando sobre essas coisas. É... E, assim, eu não sei viver sem me adaptar, sem mudar, sem... Eu tenho muita sede, muita fome de coisas novas, de entender como é que as coisas funcionam, não me apego muito às, às explicações antigas é... para o mundo, para mim mesmo, para nossa consciência. E adoro abraçar coisa nova, adoro estar errado. A coisa mais maneira do mundo é você estar errado, porque você descobre... Que pode estar mais certo do que estava antes. Às vezes tem que jogar um monte de coisa fora, né? Mas é legal. Melhor do que você ficar com um monte de ideia velha, antiga, né? É isso. Eu acho que é essa ideia do, do, do vlog de velho é meio que um pedido de autorização, isso? Não é pedido de autorização nenhum. É só pra avisar que é... Pra quando alguém perguntar, porra, você é velho e tá fazendo vlog, aí eu mando esse vídeo. Entendeu? Porra, nem fiz a barba aí. Minha mulher vai me levei matar porque eu não fiz a barba. E eu estalo, notou? Eu falo, fiquei é jovem ainda. Eu tenho que parar de estalar.